Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Feijão aqui na área, espero que você esteja bem. Bom, vamos lá, direto ao ponto. Para testar o meu robô, o robô de máximas, é o robô de máximas e o robô de over 2,5. Então, vocês estão vendo aqui, ele manda sinais tanto de over 2,5 quanto de máximas, tá? Eles... Aqui as máximas eu não vou explicar agora, já expliquei em outros vídeos, mas eu vou pegar esse exemplo aqui, Tá vendo? É, o time visitante está marcando, nos últimos 17 jogos o time visitante marcou. Então a gente tem que entrar ao contrário. Então a gente vai entrar no fora marca não. É tudo ao contrário. Beleza? Só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui ó, não tem um 0x0 a, a 31 jogos. Então a gente vai entrar no 0x0 zero e zero. por aí vai. Como é que vai funcionar esse teste? Você vai pagar 5 reais por Pix. 5 reais meu Pix vai estar tá aqui no vídeo ou na descrição. E você vai ficar um mês no grupo. Não tem devolução do dinheiro, tá? É muito baratinho mesmo, é justamente para vocês testarem o um grupo. Depois desse um mês, fechou, eu quero continuar no grupo. Aí é R$35,00 anual, ou 50 também anual, depende se você estiver inscrito ou não. Mas eu abato esses R$5,00, então vai ficar R$30,00 ou R$45,00 apenas. Fechou? Cara, muito simples, mas é o melhor mercado que existe para operar no futebol virtual. E é isso, o vídeo desse de agora é curtinho mesmo. Vai rolar essa promoção só enquanto esse vídeo estiver no ar. Então, se você está vendo o vídeo aqui no ar, vai salvar meu contato. Fala, não, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu faço Pix. Quando você me chamar, se eu já tiver tirado o vídeo do, o vídeo do ar, porque já bateu a minha, as minhas inscrições aqui, cara, já era um abraço. Então, não vacila, me chama no WhatsApp, faz o Pix, manda o um comprovante que eu te coloco aqui no grupo, te mando o link e você vai testar o grupo, tá? Uma coisa que me pergunta muito, ah, quantos sinais manda por dia? Cara, só de madrugada, que quando eu estou dormindo e eu acordo, tem assim, 500 mensagens aqui. Então, ele, ele identifica várias pequenas máximas durante o dia, tá? Fora o, as mensagens aqui também do over 2,5. Então, se pegar um dia inteiro, cara, deve dar mais de mil mensagens que ele manda. Eu não, não, não fico um dia inteiro sem acessar, então eu não sei o que dizer, mas deve estar muito próximo a isso aí. Então, oportunidade não falta, todos os mercados, o mercado que você gosta de atuar, com certeza ele está aqui monitorando e quando der uma máxima ele vai te avisar. Fechou? R$ 5,00, aproveita enquanto o vídeo estiver no ar. Valeu!